E quando a gente precisa de mais controle em todas as situações, que a gente pode nos machucar ou machucar alguém perto da gente. Pensa numa pessoa que te irrita muito. Em geral, o que acontece é que o nosso corpo ferve e quando a gente vê, a gente já revidou. Mas quando a gente consegue identificar que a pessoa nos irrita e por que ela nos irrita, Aí nós temos a chance de escolher agir de uma outra forma que não seja descontrolada.